Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meu Caio Nobre. Eu, eu tô de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje a Lanius dos Spoiler adoidado aqui. É isso aí, meu povo. Agora nós vamos abrir a porteira Dos spoilers aqui pro Mortal Kombat Battle of the Realms Tem muita gente ansiosa pra poder conferir Essa análise agora, cara Sem amarras, sem nada, entendeu? Falando assim abertamente sobre tudo Então a gente já avisa logo Se você não assistiu o filme, prepare-se Porque vai ter spoiler até um talo nesse negócio aqui Pra gente poder falar agora e tirar dos nossos corações Muita coisa que a gente sentiu Então já deixa seu like aí, se inscreve e ativa o sino Pra não perder a notificação dos próximos vídeos, pessoal Uma regra do YouTube se vocês não ativarem vocês não recebem esses vídeos quando eles saem, beleza? Sem mais delongas, bora, bora começar esse negócio aqui logo que eu tô ansioso, mano. Sabe quando você libera aquele animal selvagem, aquele cão brabo? Então, é, é eu e o Alanis agora pra poder falar do Mortal Kombat Battle of the Rams. Vou tomar uma água aqui. Isso, já dá aquela refrescada que enquanto, você vai precisar, Enquanto, enquanto, enquanto o pro play não chega, eu tomo água. Inclusive, link aqui embaixo aqui, pra vocês comprarem os produtos dele lá com 20% de desconto no cupom meloa 20 beleza? Vamos começar falando aqui dos três arcos principais que a gente tem no filme. Por quê? Eles se dividem em torneio, Final Mortal Kombat... O dos Linkways e iniciativa cibernética e o arco do Shinnok com as Camidogos e o One Bing, que é um 1C. Falando primeiro aí do Final Mortal Kombat. Cara, a ideia em si ela é muito legal, né? Assim Deles terem combinado um torneio que vale tudo agora para poder acabar com esse negócio de verde, não ter mais torneio, os reinos ficarem livres aí. Ou então serem totalmente dominados, caso o pessoal de Outworld vença. Mas eu acho que essa parte do torneio, por mais que ela tenha sido foda em alguns aspectos, em termos de lutas ali que ficaram muito da hora a brutalidade também dentro do torneio é muito legal. Por outro lado, ele ficou mal aproveitado. Porque certas lutas ali, como a gente queria muito ver, né, Alanis, que tem no trailer de Devora e Johnny Cage, Sony Limei, Jax e Quintaro e tudo mais, ficaram totalmente subaproveitadas. É uma parada que acontece ali. Em, sei lá mano, acho que uns 10 segundos Talvez até um pouquinho mais, entendeu? E acabou Só pra dar um exemplo aqui, claro Já que estamos com spoilers ativos aí, né? A luta do Jax com o Quintaro Que era aquele momento, né Alanis? Pra gente poder ter aquele gostinho do Jax se vingando de um Shokan Por ter arrancado os braços dele no primeiro filme Igual foi no Scorpion's Revenge, né? Mano, o negócio já começa com o Quintaro segurando os braços do Jax Tentando fazer um esforço pra poder arrancar fora ele não consegue, o Jax vai lá e faz o que ele tava tentando fazer com o Quintaro. Arranca os braços Sim. dele e acabou a luta. Acabou. Sabe isso corta a cena. A gente nem vê se o Quintaro morreu ou não. É, e eu queria comentar um lance. que Isso daí, tá, faz tempo que eu queria comentar aqui. Porque quando a gente fez uma análise ali dos do trailer, de algumas imagens que saíram, tinha uma parte ali que tava Jade com o um pé num lugar ali, tinha uns destroços. Eu até zoei, né? Eu falei, nossa, eu quero ver o força que ela bateu aqui porque quebrou o chão. Alguém nos comentários do vídeo lá pegou e me zoou. falou, é destroço de tal, tá? acha que a Jade quebrou o chão daquele jeito, e aí no filme você vê ela descendo com o bastão com tudo, assim, pô, e o chão, placa. Então sim, foi a Jade, mano. Pra quem fala que muitas das teorias que a gente levanta aqui é tudo fake aí, ó, tá vendo? <risos> Acertou mais uma. A, a luta da Jade contra o Liu Kang mesmo, tá toda no trailer. Assim, tá, não tá inteira, tá 75%. Eu diria uns 90%, entendeu? É, exatamente, porque ela dura o quê? Cinco segundos ali, é, roda aqui, roda ali e tal, não show you que acabou a luta, quer dizer, não tem nada. Essa parte pra mim foi muito mal editado, esse pedaço do torneio Porque o Shao Kahn, né, no meio do torneio, ele vira e fala assim Ah, vamos ter um descanso E aí ele corta pra cena do Scorpion E de repente ele volta e tá lutando Então a gente não tem a sensação de descanso que o Shao Kahn falou Essa sensação de descanso, ela vem depois Quando vai cortar de novo pra uma cena do arco lá do Scorpion E aí ela volta pro torneio e você tem esse período de descanso Outra Sim. coisa que me frustrou em cima da questão desse arco principal ali né, Do desenvolvimento do Liu Kang, por exemplo é o começo da história que, beleza foi Bruce Wayne total ali, né os caras se basearam completamente na história do Batman ali pra criar ali o, o início da história do Liu Kang mas uma pergunta que não teve resposta em momento algum e isso me incomodou muito é por que aquele Star tava na Terra? É, e por que que eles estavam atrás daquele bebê específico? Como é que eles souberam? E assim a sensação que eles dão pra gente é que tá tudo acontecendo na, no mesmo período por quê? Porque você tem a invasão do Star ali e aí de repente logo em seguida já vai lá pro templo, lá na China, os caras enfrentando o Então, assim, a, a sensação que você tem é que a invasão aconteceu desde sempre, que no, invadiram naquela época que o Liu Kang era moleque e continuaram invadindo, os caras estão em guerra desde então, porque a gente sabe que não é. Então foi uma edição muito, sabe, muito marota deles ali. Eu vou fazer desse jeito aqui porque ninguém vai perceber essa mancada, entendeu? só que é fato. A gente vê o Liu Kang sendo, a família do Liu Kang sendo assassinado por Tarcatânio a gente não sabe de onde eles vieram, por que eles vieram, quanto tempo eles estavam lá, quanto tempo eles ficaram Se isso é recorrente Se isso é tipo dá ah, toda vez que tem torneio Então alguém decide invadir Se isso é plano do Shao Kahn, O que que aconteceu? Isso é uma coisa que ficou meio assim A gente ficou a ver navios, entendeu? Eu, eu queria muito entender O porquê que eles consideram ali O Liu Kangol escolhido É simplesmente por ele ter um coração puro? Ou tem alguma coisa por trás? Deixa-se entender que sim É porque ele tem um coração puro Mas beleza Eu, eu, eu senti que faltou alguma coisa a mais Entendeu? Eu pelo menos a Opinião do Caio aqui, tá? Eu não sei vocês A resposta que eles dão Pro Liu Kangol ser escolhido É muito pifia né? Tipo, o Liu Kang vira e fala assim pro Raiden Por que eu sou escolhido? Aí o Raiden fala Ué, porque eu te escolhi Me óbvio, tá ligado? <risos> E aí, cara, falando de mais algumas lutas Que acontecem ali no torneio, né? Tirando o elefante Da sala já, mano, Shao Kahn vs. Liu Kang a luta mais foda do filme. É. Quem quer Ver Liu Kang puto e na sua Força máxima e arrebentando Shao Kahn, é só vocês assistirem Battle of the Realms Vocês vão ver e é delicioso, mano É um dos momentos mais prazerosos Que a gente tem na franquia Mortal Kombat Como um todo, é essa luta da animação De Liu Kang contra Shao Kahn Porque aí o Liu Kang mostra o quanto que o bicho é Poderoso. Tem momentos ali que ele começa a Elevar o poder dele, ficar envolto em fogo e tudo mais, eu falei, porra, vai transformar isso pra daqui a pouco desse jeito. Man, não, os, os caras realmente transformaram Liu Kang no Goku, naquele finalzinho ali da luta. Ele tá caindo, de repente, do nada, ele começa a pegar fogo e dispara na voadora, assim. Oh! Mano, é muito louco. Na moral, é muito louca a luta. Ficou mais parecido com Dragon Ball do que com Mortal Kombat. Eu acho que é até por isso que a gente achou muito louco. Nossa, a hora que o Liu Kang faz assim com a mão e desfaz a maldição no braço dele e sai na porrada. Ave, mano, é da hora demais daquilo. É foda, cara. É foda. Puta Eles merda, capricharam mano. muito nessa luta. Isso é uma coisa que a gente não tem do que reclamar entendeu? Nessa luta deles aí uh, Dicas de passagem, Kung Lao foi Pife a participação dele, a gente ainda vai comentar Em termos de brutalidade do filme aqui Essa luta dele ali e tal, mas caramba, velho Tadinho do Kung Lao, ele tá sendo deixado De lado de tal forma que assim O, o bicho não fez nada contra o Shao Kahn, mano As porradas que ele uhum. dava no Shao Kahn era cosquinha O bicho não sentia absolutamente nada Pra depois ele ter aquele final que ele teve lá Literalmente partir ao meio Exatamente, eu acho que nenhuma obra valorizou Tanto Kung Lao quanto o MK 2021 Que eles até passaram da conta, eu gosto Gostei mais daquele Kong Lao do MK2021. Do que do desse filme A gente pode ir até mais além, mano Mortal Kombat Shaolin Monks valoriza mais o Kung Lao Do que todas as outras obras Porque ele tem uma participação ativa na história Do lado do Liu Kang E aí, cara Partindo aqui pra alguns outros arcos, né Para os outros dois que nós temos que comentar A parte uhum. dos Lin Kueis ali Que envolve também o Scorpion A gente sabe que o Scorpion Ele tem um envolvimento com as Kamidogos Porque aquele artefato lá Que ele pega no primeiro filme Acaba de alguma forma se vinculando à alma dele Quando ele morre lá atrás Na ilha de Shensung. E o Shinnok tá querendo que o Scorpion Abra lá a porta de um lugar lá no Tempo dos Elementos para ele poder pegar a última Kamidogo Pra ele poder ressuscitar o, um ser e tudo mais E aí a gente tem o envolvimento dos Linquês. A gente tem Sub-Zero e Smoke ali Numa sessão de sparre muito da hora Aquela luta ficou muito foda mesmo A gente vê os poderes do Smoke principalmente ali Construíram muito bem o personagem E a gente vê o Kuai Liang falando lá Que ele ainda não é digno de usar a roupa do irmão dele Se tornar o próximo Sub-Zero, essas coisas Esse tipo de coisa assim ficou bacana, mano Sabe, essa construção Pena que dura pouco porque o Smoke, logo depois ali, eles vão trocar uma ideia com o Grão Mestre. Aí o Grão Mestre fala: então, nós estamos agora com um plano para poder garantir as nossas missões e tudo mais e tal. E aí vem Cyrus e Sector, que o Smoke e o Young, eles estavam se perguntando: tipo, pô, os caras sumiram, para onde que eles foram e tudo mais, né? E aí eles já aparecem como robôs e já começam aí atrás do Sub-Zero e do Smoke, poder transformá-los em robôs também. E aí sai aqueles verminhos dos dedos lá. um filme de antigamente aí, mano, que entra os vermes na galera aí na cabeça e tudo mais e com Troalese, que eu não lembro muito bem o nome mais. <risos> é, é bem antigo. E aí, eles usam aquilo numa luta ali que dura pouco, entendeu? Contra o Smoke e Sub-Zero. Transformam o Smoke em robô, entendeu? Eles o dominam ali e tal. O Kwai Liang não consegue fazer nada. O Smoke manda ele fugir. Fica por isso mesmo. Esse é o plot da iniciativa cibernética. É isso. A gente tem mais dos robôs ali no filme? Temos. Mas a parte onde aborda a iniciativa cibernética é só esse pedaço. Acabou. É cinco minutos de, de filme ali. E o Caio falou um ponto que, assim, aí termina a luta Todo vez que vai lá, carta a máscara e fala assim: É acho que você já tá bom o suficiente pra usar isso aqui. E dá máscara ali pro Koyliang. Aí o Koyliang tem toda né, a reminiscência dele ali e tal. Aí ele chega na hora da porrada, os caras mandam uns mísseis, umas bombas loucas lá, o Koyliang vai lá, congela tudo e o que que a bomba faz depois de estar tá congelada? Ela explode. Porque é, é isso que bomba congelada faz. Bomba congelada explode. Não sei, cara, o que que os caras tem na cabeça na hora de pegar e, e, e criar o personagem para animação ali. Porque a gente viu na HQ que, que ele invade a base dos Tekunin e ganha de todo mundo sozinho, cara. Ele acaba ele não... com todos os robôs ali dentro, mano. Todo mundo, cara. E aí ele vai lá e reprograma lá o Sartre, se não me engano, alguma coisa assim, e dá um pau no Sector, mano, sozinho. E aí, nessa daí, os bichos vão lá e jogam uma cordinha na perna dele. Tá ele e o Smoke lutando lá. A cordinha barra, ele cai, em vez dele congelar a cordinha e quebrar assim num peteleco, ele faz uma faquinha de gelo e fica tentando cortar o cabo de aço, mano. Puta merda! São certas coisas que a gente sabe que o Sub-Zero, poderoso como ele é, mano, ele não faria. Eles quiseram mostrar uma espécie de Liang inexperiente ainda pra gente. Que acha que não tá nos pés do irmão Esse ponto ficou legal Mas certas decisões que eles tomam com base no personagem Eu acho que não precisava Ele é mais esperto do que isso Sinceramente falando Algumas coisas que eles fizeram ali Eles acabaram subestimando, sabe? Quem é fã da franquia e conhece bastante os personagens Quem acompanha é, os jogos e as HQs e tudo mais e tal Quer dizer, acompanha as HQs no caso, né? Vejam com a Liang ali as decisões que ele toma e fala Mano, tá certo, você quer ser igual ao seu irmão, entendeu? Você acha que você não tá no nível dele, não sei o que Mas tem outra forma de demonstrar. E aí, mano, falando de Cyrex, Sector e Smoke também, que se transforma em robô, ele aparece depois no filme aí, né, mais pra frente. Eles fizeram desses robôs no filme personagens assim, muito overpower Eles são muito fortes, cara. Tanto é que. O Scorpion, quando ele entra nessa história, né? Porque como ele tá é, envolvido ali com as Camidogos e o Shinnok quer ele, o grão-mestre dos Linqueis faz um acordo com o Shinnok, que promete pagar o clã dele, né? Pelo serviço. E aí ele manda os robôs atrás do Scorpion. E assim, o Scorpion que a gente viu no Scorpion's Revenge, que foi a animação anterior, se comparado a esse, meu Deus, não dá pra comparar. Eu vi algumas pessoas nos comentários dos nossos vídeos falando que eles não nerfaram o Scorpion, eles equilibraram os poderes dele. Então, cara, se, se no Scorpion's Revenge ele tá de uma forma, e nesse agora ele tá muito menos Eles nerfaram sim, eles nerfaram Não tem como, entendeu? Dizer que não nerfou Porque se eles apresentam pra gente de uma forma Eles vão ter que manter daquele jeito Nesse filme, não, cara Gente, vocês podem reparar, podem até corrigir a gente Aqui nos comentários se vocês quiserem Mas em momento algum nesse filme A gente vê o Scorpion utilizando um teleporte Eu não vi, eu não lembro De ter visto, pode até ser Que acontece em algum momento ou outro Mas a quantidade de vezes que ele usa teleporte No Scorpion's Revenge, mano, você pode colocar cair 1% se ele usar nesse filme. Eu assisti de novo e tem uma cena que ele usa o teleporte, que é logo que o Sub-Zero aparece. Ah, tá. Logo que o Sub-Zero aparece, ele ataca uns negócios ali e aí ele sobe tiu, e acabou. Eu fiquei procurando. Eu falei, não, eu vou contar quantas vezes ele usa, porque não é possível. E é uma cena. É estranho, cara. Na luta contra os robôs, velho, ali, ele tá vendo que ele tá apanhando e tudo mais, levando porrada pra tudo que é lado. Tem uma hora lá que ele vai dar uma voadora e acho que é o Sector que solta uns mísseis em cima dele. Ele fica olhando o míssil ir pra cima dele. Por que, que ele não teleporta? portou. É, são esses tipos de coisas assim que, fi que ficam incoerentes pra gente com base no que foi mostrado no primeiro filme. Não tem nada a ver com ser fã ou não de Scorpion, entendeu? É justamente algumas inconsistências com o personagem que foram mostradas no primeiro longa. Mesma coisa com o Sub-Zero. A gente sabe o quanto o Sub-Zero é poderoso, mano. A gente viu nas HQs o Alanis bem citou aí a invasão dele lá no, no centro dos Tekunins e tudo mais. O que ele faz? Ele arranca a cabeça do secto numa facilidade tão grande mas tão grande que a gente fica até abismado, entendeu? Com o tamanho do poder do cara. Nesse aqui mano, ele apanha igual um louco também, eu acho que faltou desenvolvimento pro Sub-Zero nessa parte aqui assim como a relação dele com o Scorpion a luta deles, que a gente queria tanto ver o desenvolvimento dos dois personagens a todo momento é interrompida pelos robôs os Sirens, o Cyrus e o Sector Smoke quando a gente começa a ter um desenvolvimento deles ali tal, tá a rixa entre eles acontecendo entra os três no meio interrompe o negócio, aí você fica, meu Deus para de interromper Deixa os caras desenvolver aí, mano Se você não leu as HQs E quiser saber o lance do Sub-Zero E tudo mais A gente gravou um vídeo Contando a história do Sub-Zero Antes do Mortal Kombat X, né Do jogo A história das HQs A gente contou a história E então, tem um vídeo gravado aqui no canal Dá uma procurada aí Que vocês vão curtir Aí vocês vão ver direitinho ali né, O momento em que a gente olha pro Kuai Lang E fala, cara Esse aqui é o mano de respeito Ainda sobre o Smoke, Cyrex e Secto, A gente vê o quanto eles são overpower nesse filme Porque eles fazem... Frente ao Sub-Zero e ao Scorpion ali com muita facilidade e tal São inimigos realmente complicados de serem batidos E aí, no desfecho dessa história Chega o Shinnok lá Poder pegar a Camidogo. O Scorpion já tinha aberto lá a, a, O Tempo dos Elementos e tudo Mano, chega meia dúzia de candango lá Meia dúzia de demônio do Shinnok para poder dar um jeito na galera lá Enquanto ele tá catando a Camidogo pra ele Esses demônios que o Scorpion e o Sub-Zero Comem no café da manhã tranquilo, Eles vencem, né? Na maior facilidade, todos os três robôs. Que acabaram de dar um pau no Scorpion Sub-Zero. Mais uma inconsistência. A gente vê os bichos lá arrancando o braço do Smoke. Acho que arranca a cabeça do Cyrex, Parte o Sector no meio, sabe? Nossa, cara. E depois o Scorpion Sub-Zero chegam ali, tá? E eles acabam com esses mesmos demônios numa facilidade assim. muito grande. A gente ficou assim, meu Deus, cara. Coerência passou longe em termos de poder aí, né? Você olha pro filme e pensa assim, caramba. Esses três Triborg, né? Os caras são fortes mesmo. Aí a aparece os demoninhos ali, beleza, eles começam uma luta, tal, não sei o que, só que daqui a pouco dá dois minutos, os bichos tá tudo desmantelados no chão, a sala ali tá parecendo um ferro velho, além disso, <risos> outro mister óbvio ali é o Grão Mestre dos Link Ways, né, eu ouvi dizer, né, que os Link Ways, eles são, tem um serviço de inteligência ali né, tal, os caras são inteligentes que são ninja, espião, de repente né, o Grão Mestre chega lá e, né, ele recebeu um serviço do Shinnok, e aí ele olha e fala ah, você é o Shinnok? tá ligado, tipo, ele não sabia de quem era o Serviço Quando ele recebeu Ele não sabia pra que propósito era Ele só sabia que era pra capturar o Scorpion Mano, é, é muito estranho Os Link Ways, eles são considerados a maior organização de assassinos que tem no mundo Até, obviamente, o Sub-Zero liderá-los para um caminho melhor Mas, cara, é impressionante, mano é da gente ficar assim, tipo, pô, você é burro, hein, o Grão Mesda pelo amor de Deus. <risos> e aí a gente tem esse arco do Shinnok aí, com as Camidogos, e o um ser. Só faltava uma Kamidogo pra ele poder pegar, as outras ele já tinha lá com ele em posse. Uhum. A gente não sabe como é que ele pegou, quando ele pegou. Como que foi isso, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, o reino do Caos tem o Havik. Como é que ele passou pelo Havik? Eu, eu acredito que ele possa ter encontrado alguma resistência contra o Havik, não sei. Daí ele pega a última Kamidogo, utiliza seus poderes e meio que se transforma num ser um bicho gigante. Lá, que começa a fazer um merge de todos os reinos a gente vê os reinos se fundindo de Outworld O reino da Terra e tudo mais Tanto é que os Tarkatan, começam a atacar Os seres humanos e tudo, a gente vê uma luta Generalizada em tudo que é lugar E aí aparece um ser gigante e é nesse momento Depois do Liu Kang também vencer o Shao Kahn Que os Elder Gods vão lá e falam Mano, nós precisamos do ser, nós vamos Entrar dentro do ser aí pra você poder despertar Um poder muito louco e dar um pau lá no Shinnok Um ser pra nós, e aí o Liu Kang ele vira O Deus do Fogo lá, e é muito da hora Inclusive a cena, mano, essa importância Que eles dão pro Liu Kang ficou legal pra caramba nesse filme, era o que precisava. Mas aí, mano, chega um momento ali que o Liu Kang vai lutar com o Shinocão. ele vira um dragão que mais parece uma lagartixa. A forma como o dragão do Liu Kang luta ali parece mais uma cobra do que um dragão, foi o que passou pra nós. A referência ficou da hora pra caralho, mano, ele se transformar em dragão, isso ficou muito foda eu acho que os caras acertaram muito nesse ponto agora, a execução disso que eu acho que eles pecaram quer ver? eu vou dar um exemplo de dragão vai, vai lá e joga o Sekiro <risos> o Shadow's Night lá, e vê como é que é o dragão dos caras lá, aí você vai lá e vai ver o, o, o tipo de dragão que os caras transformaram no, mar, no Liu, Liu Kang, mano, é um dragão com um bracinho de T-Rex, mano, eu não sei o que, que eles tinham na, na cabeça ali, pra achar que aquele dragão ia conseguir sair tretando com, com alguém, porque a única coisa que ele faz é vai em volta, enrolar e tentar morder. Aí o bicho vai lá, pega ele pelo rabo, joga e bote no chão, sabe? A luta não tem nada muito disso. Tipo, ah, gospel um foguinho aqui e tal. E acabou, porque também não tem mais o que fazer. E aí ele ganha a luta porque o Scorpion vai lá e quebra a pedrinha lá no, no meio da testa do bicho lá, que o bicho. Ó, uma coisa que nós temos que comentar que ficou da hora foi o team up, né? A junção ali do Scorpion e Sub-Zero, eles juntos, enfrentando o Shinnok. E isso ficou da hora, velho. Cena de X-Men. Cena de X-Men, mano. O Sub-Zero lá fazendo a ponte de gelo. E andando no ar, entendeu, assim Enquanto o Scorpion ia lá com as correntes pra tudo que é lado e tudo E é legal, mano Quando eles chegam lá, o Scorpion tá com o Sub-Zero, parece Eu não sei se é quando eles chegam ou um pouco depois O, o Sub-Zero fazendo a ponte de gelo lá E o Scorpion atrás dele junto, nessa ponte Pô, ficou foda Ficou foda essa interação dos dois juntos ali O team-up dos dois ficou bom desde o começo Assim, a, a rivalidade entre os dois clãs é da hora pra caralho Mas o team-up de Scorpion e Sub-Zero é muito mais foda, velho Os dois, os dois lutando juntos, entendeu é muito louco. E aí, mano, a gente tem alguns momentos ali... Que são meio incoerentes também Inconsistentes no final do filme Como por exemplo A gente vê a Sônia B10 pra caralho, mano A gente vê ela arrebentando no torneio Tirando a parte em que ela Toma um pau pro Shao Kahn ali Tanto ela uhum. quanto o Jax e tal Johnny Cage eu acho também Que tá Todo nesse mundo, mundo. <risos> Todo mundo toma um pau pro Shao Kahn E aí no final ali Ela tá enfrentando um Tarcatano qualquer E leva um furo na perna Pro Johnny Cage ir lá e salvar ela E isso eu achei meio zoado Tipo, pô mano Sônia, você deu um pau Em guerreiros muito mais fodas Do que um Tarcatanozinho mequetref, E ela no final você toma uma dessa não sei, o Shao Kahn já tinha machucado ela antes ali, né? Pode até ser que alguém use isso como justificativa, né? Ah, não, porque o Shao Kahn tinha machucado ela. Mas, o que eu achei bizarro foi o lance de que, pô, o Johnny Cage sempre precisa da Sony em perigo pra fazer alguma coisa, sabe? Da forma como foi falado no primeiro Mortal Kombat, no Scorpion's Revenge, né? É, a sensação que deu é que, tipo... Quando ele encontrasse uma situação, ele ia despertar o verdadeiro poder. E aí ele vai lá, encontra a situação de proteger a Sônia e tal, e a gente vê o quanto ele é zica. E aí nesse filme, ele volta a ser um, um cocôzinho ali que não faz nada, e ele só faz alguma coisa quando é pra proteger a Sônia, sabe? Isso eu achei que ficou zoado. Eu achei é. que o Johnny Cage. Ficou mal aproveitado. É, ele tem um desenvolvimento no primeiro filme, e eles deveriam pegar dali pra frente. Não deveria regredir pra ele ter que ter o desenvolvimento de novo, no ponto da Sônia precisar estar em perigo pra ele fazer alguma coisa coisa, sabe? Eu não acho que é por aí. Porque ele só apanha. Ele chega lá, tal, tá, na, na parte com a Kitana ali, que por sinal a parte é uma parte muito engraçada. Você vê que, tipo, ele não, não faz nada. Eles exploraram um pouco as capacidades do Johnny Cage nesse filme, na minha opinião. E a gente sabe o quanto ele é poderoso. Em termos de personalidade, porra, tá perfeito. Ele é o alívio cômico do filme, ele é engraçado, os momentos que ele aparece, ele rouba a cena, entendeu? Não tem como. Mas em termos de capacidades do personagem, eu acho que eles pecaram um pouco. Eu acho que os fãs de Johnny Cage vão concordar com a gente nisso aí. E aí, cara, falando algumas coisas, alguns pontos, assim, no filme ainda né, a gente já falou dos três arcos Como um todo, o filme foi muito corrido Não tem como, a gente já falou isso na nossa análise Sem spoilers também, eles poderiam Ter quebrado esse filme aí em dois ou até mesmo Três, poder aproveitar melhor aí e desenvolver melhor alguns personagens E os arcos também Mas igual, por exemplo Vamos pegar agora a Kitana Nossa querida Kitana A virada de lado dela Ali no torneio Acontece de uma forma muito abrupta Primeiro, nós não temos a Milena no filme Que estava acreditada E era pra ela aparecer E eles cortaram ela Ela é um dos principais motivos Dela ir de fato pro lado dos mocinhos Já comentamos isso em vídeo aqui Especificamente da Milena Isso não tem no Battle of the Realms Ela não aparece Então a gente não tem esse gancho pra Kitana O que é que acontece? A Kitana eu acho que ela vê Isso aí foi o meu entender da parada ela vê o quanto o Shao Kahn tá sendo brutal no torneio, o quanto a galera tá assassinando o pessoal ali e tudo e, e, e sente um gostinho do que vai ser caso eles dominem todos os mundos E aí fala tipo, cara, eu não posso deixar isso acontecer E aí no momento ali que ela vence o Raiden, eu acho que é isso mesmo, acho que ela vence o Raiden ali Ela vai e taca um leque no Shao Kahn ali do nada para poder ferir o cara e falar tipo, ó oh, já era, fi. Mudei de lado, você não vai fazer mais nada não. Mas aí o Shao Kahn vai lá e, tipo, é esse lequinho que você tacou aqui em mim mesmo e tal? E aí dá um pau na Kitana, velho. É engraçado, porque ele finge assim que... Ah, ele levanta rindo, tá ligado? <risos> Eu achei que foi de uma forma muito abrupta, sabe? E eles poderiam ter aproveitado melhor a Kitanda também, que é uma personagem muito foda. Ficou nisso, porque o filme ele é. é corrido, entendeu? Então por isso que é. tá desse jeito. Os momentos dela são... Ela encontra com o Liu Kang, Liu Kang pergunta se ela mudaria de lado, se ela tivesse é, a escolha. Depois, em um outro momento ali, no meio do torneio, o Reden olha pra ela e ela dá aquela olhadinha assim, tipo, aquela desviada. No final das contas, meio que o Raiden também ajuda a convencer ali os homens que eles contracenam, né? Você percebe que a situação dela não muda, porque ela tá assim... Ah, eu não tenho escolha. Ele fala, se tivesse você mudava de lado? Aí ela não responde. Só que em nenhum momento é apresentado pra gente de forma clara que ela tem uma escolha, que a situação dela mudou. Então a gente fica ali, tipo... Qual que é a situação que ela tava antes que ela não tinha uma escolha? Eu acho que foi um desenvolvimento muito rápido e mal aproveitado também o, o lance da Kitana. Poderia ter tido mais... Se tivesse a Melina, poderia ter desenvolvido bem melhor a história dela, o plot dela, a situação dela ali. Pois é, cara. Nós temos também a participação do Raiden, que se torna humano, a gente viu ali, né? E como a gente falou, pra nós foi uma decisão meio besta da parte dele. Porque a gente viu no que deu. É, ele se tornou um humano por completo, cara. Ele só tinha o quê? O que? A experiência dele em artes marciais, ele não tem nenhum tipo de poder, enquanto o Shao Kahn além da força bruta que ele tem, ele tem poderes também, saca? O cara não é um imperador de Outworld à toa. E aí a gente vê que o Raiden toma um pau do Shao Kahn ali, ele toma um pau do Reiko antes, apesar dele conseguir vencer, toma um pau do Shao Kahn, acaba morrendo, mas ficou legal essa parte filosófica vinda do Raiden ali pra poder guiar o Liu Kang, entendeu? Isso aí ficou muito legal. A decisão dele que eu acho que não foi muito legal, de se tornar humano para poder ajudar a galera. Ele foi o estupim que o Liu Kang precisava pra poder ficar puto mesmo e dar um pau no Shao Kahn, entendeu? Isso ficou bem claro pra nós. Mano, a gente não pode deixar de comentar, a gente já comentou no nosso vídeo de Morte Chocantes aí. Coitado do Striker e do Kung Lao, né, velho? Striker tem a sua cabeça arrancada de uma forma muito agressiva, ag mesmo pelo nosso querido Alanis aí, puxando a cabeça do cara fora, entendeu? Uhum. Depois de entrar dentro do corpo dele ali. E o Kung Lao, tadinho, não fez nada contra o Shao Kahn quase não apareceu o filme inteiro, pra poder ser partido ao meio, igual no Fatality do Mortal Kombat 9, cara. E foi a morte machucante do filme. Porque a gente imaginou que o negócio ia acabar na hora que o Shao Kahn larga o chapéu do Kung Lao no peito dele. A ele ainda vai lá e, no toque de sadismo, vai lá e abre o cara no meio ali, de uma forma completamente inesperada, assim. O lance da decisão do Raiden, pra mim, foi uma decisão estúpida. Não precisava ter isso ali no filme. Eles poderiam fazer o despertar do Liu Kang de outra forma, alguma coisa que envolvesse a família dele, Sei lá, sabe, coisas assim. Ficou ruim. Não, não ficou ruim. Mas da poderia hora, ter sido diferente, entendeu? O Raiden não precisava morrer pra isso. Ficou da hora, assim, no final das contas, porque aí a gente vê o Liu Kang com seu poder máximo, velho. Enquanto ele não conseguia fazer nada contra o Shao Kahn, né? Porque a gente vê o Shao Kahn mandando ele na árvore no início do filme, igual uma bolinha de good. E aí, nesse final, o bicho fica puto, mano, e arrebenta o Shao Kahn. Nossa, foi gratificante, mano. Foi gratificante. Inclusive, esse é um dos pontos que a gente precisa elogiar, mano. A questão do fanservice aí, a gente já falou das lutas, né? Mas a questão do fanservice também coisas que são elementos dos jogos ali, que a gente queria ver nessa animação e eles trouxeram. Eles sim trouxeram muitas coisas legais que a gente vê nos jogos não só em termos de poderes que os personagens utilizam ali, mas na questão da brutalidade também. O Mortal Kombat ele é brutal, ele é nessa carnificina mesmo que a gente conhece, sanguinário pra caramba e eles conseguiram imprimir isso muito bem nesse filme pra nós. A, a forma como o Raiden chega no começo do filme moendo o Star Katânio ali ai mano, como dá vontade de ver de novo aquilo. É muito da hora. Na hora que eles estão no templo, Kong Lao chega lá I taca o chapéu nos demônios, e aí os caras vêm com um helicóptero e rebenta tudo lá, e o Jack sai do helicóptero metalhando todo mundo, o Striker muito louco lá, dá dois no joelho do mundo top, top, top, top sabe, esse começo, eles enfrentando os demônios ali e tal, mano, é top, você acha que o filme vai seguir aquele ritmo, só que ele tem essas quebras bizarras, sabe, mas até as cenas de luta, né, acho que foi até por isso que a gente ficou chateado, porque naquele pupurri de cenas de luta que eles fizeram ali no torneio, os pedacinhos foram muito bons, e a gente ficou frustrado porque a gente queria ter visto mais da luta e, e não teve Assim, teve coisas legais? Sim, o que eles mostraram foi algo muito legal Tanto que a gente queria ter visto mais Isso que é o problema O negócio é o seguinte, cara O filme ele é ruim? Não, cara, ele não é ruim Ele diverte, ele é legal Só que ele tem problemas gravíssimos de estrutura De roteiro e também por conta do seu tempo ali Pra eles encaixarem tantas histórias Que não precisavam ter nesse filme e foi uma coisa que a gente frisou muito bem na nossa análise Sem spoilers e estamos reforçando Aqui pra vocês mais uma vez Todas essas críticas que nós fizemos aí durante este Vídeo aqui, foram única e exclusivamente Por conta dos problemas de roteiro A correria e as inconsistências Que eles apresentam pra gente, principalmente em Algumas com base no Scorpion's Revenge Que eles já tinham mostrado pra nós Agora de resto, em termos de brutalidade, fanservice Lutas e alguns elementos que eles trazem Ali, eles mandaram bem sim Entendeu? A gente tem que ser justo aí, mas eles poderiam Ter feito bem melhor. Então assim, se você fã de Mortal Kombat, tá interessado vai e assiste, pode ir, porque, lógico né, se você aguentou os spoilers aqui, nem tá vendo isso ainda vai e assiste, é legal os problemas são esses que a gente apontou ele tem muita inconsistência, tanto com o próprio mundo que foi estabelecido lá no Scorpion's Revenge, quanto com alguns pontos né, de construção e edição da animação em si né? como produto ali. Mas é isso aí meus amigos espero que vocês tenham curtido, a gente conseguiu abordar tudo praticamente que a gente queria aqui, se a gente esqueceu alguma coisa, complementem aí nos comentários e deixem também as suas opiniões a respeito agora com spoilers Tá liberado aí agora para vocês poderem comentar à vontade e tal Eu sei que alguns já estão comentando, mas a gente já tá reforçando isso aqui também para vocês E a gente vai adorar a opinião de todo mundo E não se esqueça novamente de deixar o seu like, se inscrever aí E ativar o sininho para não a notificação dos próximos vídeos, pessoal Vamos ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí Até mais e vamos!